bonita que, que tem aqui ao lado de qualquer maneira é onde a gente tem a nossa chácara só que nós não fomos na nossa chácara até agora e eu nem sei se eu vou conseguir ir lá com a Madalena porque estamos tratando de uns assuntos aqui que então tá um pouco complicado sem contar essa poeira aí ó dá para vocês verem o carro vai passar ó. ó a poeira que tá aqui tá vendo ó essa é a poeira que tá cobrindo o carro nosso nesse momento a Madalena sofre com isso, viu? Tem que estar tá com um paninho umedecido para poder respirar, porque não é fácil não. Está tão seco que ali para baixo tá uma neva branca Tem que a gente vê que não é de frio não, é de poeira que os caminhões, os carros passam tá soltando na, na beira da pista. Gente, tá, estão colhendo café Num frio desse Eu tô com duas blusas, duas calças Sentindo um frio o Pessoal no meio da lavoura de café colhendo Não tem que colher, porque agora é a de colher Isso é porque tá sol Já são nove, quase nove, nove, nove, nove horas é. Um pouco da manhã Imagina de manhãzinha está frio. Uma vez eu mais a, a Madalena Viemos aqui pra Colher café, né? Meu Deus do céu, ali eu fui ver o que que é um sofrimento da pessoa que trabalha na roça e no café. Esse pezinho de sassafras à esquerda que nós estamos passando, a gente conheceu ele pequeno. Olha, essa árvore. Essa é, essa árvore a aqui é. Prazer. Essa sassafras é essa árvore aqui. E essa estrada aqui, se for nela reta, vai sair lá na cidade de Nova Resende. Ela corta um atalho de mais de 20 km, se for por, por terra. Porque o um carro fica naquela condição. Ah, é. Só caminhonete mesmo, né? carro baixo não dá não. Fizemos alguma vez com um carro baixo, não compensa não. Da roça, só que a gente vai mais pra frente. Eu podia cortar lá por baixo, né? Velho, pela igreja lá, né? É, é. compensa cortar por lá? Deixa eu ver se compensa, compensa, né? Achei que tá a estrada lá. Não, eu vou, eu vou por aqui mesmo. A gente entender direita nos zeucalipto que tem lá embaixo. As primeiras vezes que eu vim aqui com a Madalena, a gente queria cortar caminho pela estrada de terra e se perdia. Meu pai do céu, mas se perdia feio mesmo. Eu ficava nem barata tonta. um que não era para entrar, um dia estava tendo uma festa, nós chegamos lá e indicamos o carro lá dentro porque era final de estrada, o pessoal, ó oh, vem para cá, vem, vem comer uma carne com a gente, tomar uma cerveja e eu perdido e atrasado quando eu estava indo, aí eu agradeci e o pessoal, não, é, vem para cá, vai, leva o pessoal para lá eu falei, meu Deus, nunca me viram na vida e esse carinho todo especial com a gente e agradeci de coração e toquei o barco. Aí nós chegamos aqui, estava na hora do almoço já. que ficou a roupa é eu e mais dois irmãos é. Não, é irmão Maquião ele desceu outro carro. Elias pessoal é o seguinte eu estou aqui com o irmão Eugênio aí ele ali ó deixa eu mostrar o irmão Eugênio para vocês ali tá ali ó tá frio é uma hora da tarde o irmão Eugênio tá com com capuz ainda porque tá frio e aí ele veio alimentar esse porquinho aqui eu falei, eu falei assim mas esse porquinho anão, eu falei, é irmão isso olha é como é que ele é pequenininho. Aí tá falando para mim, gente, que esse porquinho vai engordando, vai engordando de um tanto, chega num, chega num ponto que vocês não conseguem ver nem as patinhas dele. Vai engordando, vai fazendo aquele, aquele cupizinho pequenininho lá e vai embora. Já chegou da sete arroba, né irmão? Sete arroba. Chegou da sete arroba um desses, gente. E como eu não conheço... Agora que eu estou tendo contato com as qualidades de porco Eu tô registrando para vocês verem aqui E é interessante que eu boto a comida lá As galinhas vêm dividir junto a Galinha não quer nem saber não, Ela quer comer também ó oh, Essa porquinha aqui é da sua esposa? da é sua esposa porquinha, né? E eu perguntei para o irmão Eugênio assim Falei, irmão Eugênio, e aí, o senhor vende o sítio? <risos> tem que comprar pro seu sítio aqui, ó Não, vende não, rapaz, Para que vender? Olha, mandar tá com quantos quilos ali, mais ou menos, assim? Você tem uma base? que eu tá ali? É eu Já tá com uns cinquenta quilos por aí Olha só e Ninguém faz a ideia quanto é pesado É, né? Pesa, viu? A gente fica pensando em um boi de dez, doze arroba ele mata um porco Dá 10, 12 arrobas, é uma admiração, né? É de admirar mesmo. Admirar. É de É grande. 10 arrobas, um porco, muito menos. Olhando pelo tamanho, né? É, ué. As galinhas não querem nem saber, as galinhas querem dividir a comida com ele. Olha é. ah, que interessante que é a natureza, né? Ah, é. Ele é comedor mesmo, ele vem que vem ó. Vai beber numa água. Aí eu tá dando o que para ele? Farelo? Farelo é um pouco de ração. De né? ração. Aquela lavagem que eu vi guardando lá, não é para ele não, né? É pra, ele. pra ele também. É pra ele. A lavagem pro porco caipira não tem coisa melhor, né? Ah, é outro sabor, rapaz, Ah, é outra coisa. Esse dia atrás eu tava gravando uma pessoa dando lavagem pra porco ah, entrou nos comentários lá um monte de nego lá metendo na boca que não deve dar lavagem pra porco e que porco tem que ser tratado de um jeito mais, como assim dizer, mais humanizado tem que tratar o bichinho com mais não sei o que, gente vai falar isso pro meu bisavô, vai! Vai! Procura o meu bisavô, vai vou contar isso para ele, é, vai. vai explicar o que é o porco. Rapaz. E a gente tem que escutar muita coisa quando tá gravando assim, porque tem uns que vem e fala mesmo. Lavar já coisa. É. Só faltava falar assim, que lavagem é coisa para porco, né? Só faltava falar, né? É. é, lá é, mais... é. Só faltava falar, lavagem é coisa para porco, não tá vendo? Então. Essa é a primeira vez que eu vejo. Agora, essa cena aqui também é a primeira vez que eu vejo. Vai vendo, gente, ó. Olha que cena que eu peguei, ó. Ó, ah, ela desceu. Agora, cena. Eu tava falando pro irmão Eugênio aqui, pessoal. Cena eu perdi ontem. Ontem eu fui num secador de café. Com a Madalena. Na hora que eu tava procurando os pés de café queimado. Que havia queimado. A geada queimou. E tinha vários canários da terra. E o Madalena estava dentro do carro. E tinha umas galinhas comendo junto com os canários da terra lá. De repente uma galinha, puff, deu uma bicada bem na cabeça de uma, de uma canarinha, de uma fêmea. Bicou, segurou. Aí começou, gente. Bater aquele corpinho no chão, bater para comer. Aí a Madalena tentou gravar, mas só que não dava para gravar porque ela foi pega de surpresa. Me chamou. Quando eu cheguei lá, eu vi uma cena inusitada. Uma galinha fugindo das outras galinhas e de dois gatinhos com um passarinho morto no bico para comer. Eu nunca vi isso. A viu assim e não pôde fazer nada porque tava sem uma câmera na hora para gravar. Até o Monjênio falou que nunca viu também, né Monjênio? Não, nunca vi. Ela na roça há muito tempo e não assassino eu não vi Que coisa, rapaz. E ela corria para lá e corria para cá com esse passarinho morto no bico e as outras tentando tomar... E vai, vai, vai. e vai. Aí eu falei: Ó, ah, que coisa, não tive a oportunidade de gravar. E agora tá registrado aqui, ó. Ó, ó o tamanhozinho disso, ó. uma bolinha, ó. E come, hein, mãe? Tem vontade mesmo, hein? Ele come, mas come mesmo. Daqui a pouco tá comendo de novo. E essa aguinha você puxa daquele encanamento lá, né? É, despejando. Uma belezinha, porque a água já cai nas pedras e já fica aqui mesmo, né? E aqui eu tô vendo aqui esse pé aquele pé de paineira sua ali, ó. Mas tá carregado de, paine, de, de fruto, né? Ah é lá. Olha lá o fruto que bonito, ó. Que bonito. Quando chega o mês de agosto, ela abra. Já está abrindo lá umas duas a, ou três, a, né? A E o vento vem, você olha assim no, no, no ar assim, você olha a, a, a, a sementinha voar para muito longe. Quantos anos tem aquela paineira ali, mais ou menos? Está ah, até com uns 20 anos por aí. Que linda, né? É, é linda. Daí do vu também, a jada pegou e pegou sem dó, né? Pegou sem dó. Pessoal, Guapuruvú, chegou... que chama? Guapuruvú. Guapa. Pegou, mas pegou que deixou tudo seco, ó. Essa geada que deu aí foi forte, hein? Foi forte. De café a banana que pôde pegar, secou, ó. Eu só não sei se mata o pé. Será o... que mata o pé? Não, Acho que pé não, é que, né? O pé não mata, não. Ele, ele, ele... Consegue regenerar, né? É, ele, ele, ele, ele provoca só as folhas. Olha lá, aquele pezinho menor lá, ó. É, aquela tá, Santa, tá... Santa Bárbara, né? Não, aquele ah, pé vai pro vulvo lá, Olha lá, ó. Secou, mas Cê secou. Você vai ver, quando for levar meio de setembro... Tá verde. Se você voltar por aqui... Tá verde. Que ela não espera a chuva vir, né? A, a, a, a, a natureza se regenera, é, a, né? A, a, a água que vem é do... Do, do, do solo? Não, é do sol. É, vem do sol. Vai subindo. Que beleza, hein? Aí, pessoal, a famosa água que corre aqui do lado da casa do irmão Eugênio, ó. Toda vez que eu venho aqui, eu gravo essa aguinha correndo aqui 24 horas. E ela vem, como eu já mostrei de outras vezes, ó. Passa por aqui, vai embora ali, ó. E alimenta as tanque de lavar roupa, alimenta a pia de lavar louça. Depois ela sai aqui por trás, ó, vai embora. E olha, nós estamos numa época de seca, hein? E é 24 horas essa água correndo aqui, ó. Vai que vai, ó. É o valor de uma terra, né? Eu tô com meu amiguinho ali, ó. O vô dele pediu pra ele dar uns tratos pra, um, pra, uma, pra umas vacas ali. Já vai aproveitar vai fazer a tirada de leite da tarde, né? E nós estamos conversando aqui agora. Fala seu nome pra mim. Ramon. Ramon. ei, Ramon! Ramon é, é nome espanhol? O que que é? Hã? Olha, Ramon é espanhol, é chileno? Brasileiro mesmo? Brasileiro, Eu vou acompanhar o Ramon agora que o vou dele pediu pra ele, a gentileza dele, dar um trato ali pras... pras para vaquinhas e o Ramon tem 16 anos, né Ramon? 11 Tá vendo, gente? Eu falei, foi de propósito, 11 anos o vô dele falou pra mim que tem o maior orgulho de ter esse neto porque é o um neto que ajuda muito ele e o irmão Eugênio é um homem sacudido também, sabe? O irmão Eugênio não conhece preguiça, não. Aí eu lembro quando o Ramon era um pitutico. Hoje já está um rapazinho de 11 anos, mas já é um moço. Pilota uma moto que dá gosto, viu, pessoal? Pegou a moto aqui hoje, foi na roça, trouxe o, o avô dele aqui, porque eu cheguei e o avô dele não estava aqui, estava colhendo café. Aí o Ramon foi lá, nem me falou nada, me fez foi uma surpresa. Hã? Ali tem um esterco, aqui só tá só o galão, né Ramon? É, o, o, o homem é já levou o leite, esse né? Esse é o do tijão, o nosso tá lá dentro. Mas tá aqui fora para ele pegar? É, não, esse é vazio, é esse é do tijão. Então, mas tá aqui para ele levar embora? É. Aí, o Ramon falou que ele já juntou aquele esterco ali. Eu tava falando para Madalena se eu tivesse condição, eu levaria pelo menos uns 50 quilos desse esterco aqui, ó. Porque a terra da onde a gente está no momento é uma terra tão pobre, precisa estercar. E ali são as painas que aquela hora eu mostrei. Olha só, que, que frutos mais lindos. Ele falou que agora no mês de setembro elas começam a soltar as painas. Né? Olha lá, os frutos que bonito O Ramon está dizendo para mim que o boi arrebentou a cerca lá. Qual que é de vocês aí? Os dois? O quê? Esses dois gados é seu, né? É do vô, né? É. É um amarelo que é a minha. Mas então, mas cadê o boi que você falou que arrebentou a cerca? Onde é que arrebentou a cerca? Ah, você já viu então. É. Lá, lá, lá, lá. Olha, acomode. Tudo bem com você aí, ó? Oh, e aí, beleza? você vai, vem cá, vem. Vem cá, moça. Quer não? Ah, esse daí que ele quebrou? E você? Tudo bem? Hein? Olha o céu, azul, ó. Ei. Vem cá, vem. Tem um carrapicho na sua cara aí, ó. deixa tirar. Tem um carrapicho na sua cara aí, deixa tirar, deixa. Deixa esse carrapicho aí. Deixa esse carrapicho aí, deixa. O carrapicho incomum. Acho bonito isso. Eu vou sair daqui só para eles poderem respeitar ele, porque se eu ficar aqui eles não vêm. Ei, coisa boa, é coisa boa! Oi! Pode puxar elas aí pra dentro que eu já vou aí. Pode abrir que eu vou, já vou chegar aí já. Que gado bonito, né? A gente que é desconhecido, o animal não chega perto, né? Esse aqui tentei fazer amizade com ele, não teve acordo também, não. Dei até trato para ele, mas não quis. Mas a minha netinha já brincou com ele, deixou. Talvez porque a criança é mais fácil, né? Né, gênio? Tá bonitinho os em seu, viu? Tá bem gelado, né? Tá, caprichoso que o senhor é, né? A gente vê um senhor nessa idade aí, ó Feliz do jeito que ele é Alegre, disposto Ajuda a esposa De um tanto que eu fico bobo de ver Aí, tá ensinando esse rapazinho aí Ser um homenzinho Que já é um homenzinho A outra curiosa aqui, chegando perto Olha que beleza Vem cá, vem E ele tá falando que ele, Todo dia, esse horário, ele tira o leitinho que tem uns clientes de, de é semanal, né tem semanal e quinzenal. Ele fornece leite para as pessoas aqui. Aqui ia tirar o, ca o carrapicho da cara dessa aqui, mas ela não quer deixar não. É hein? Deixa esse carrapicho da sua cara, deixa, tá me incomodando. Aí, o carrapicho na cara, não deixa tirar não. Piro bonito. Agora é hora de tirar o leite, então elas vão chegando. Acho bonito ele chamar e elas obedecer. Aí não tem trato mais não. Não tem trato mais não, acabou. Ah, que interessante, esse carrapicho... É, na verdade, são sementes, né? Porque gruda no pelo, aí ela se carrega e vai caindo em outro lugar e vai nascendo. Minha netinha tá se esbaldando com a bicicletinha lá, lá já andou tanto que eu vou falar. Viu? Cadê a as... Lívia? Tá... tá dormindo? Vou tá lambendo o sal ali que tá com gosto, mas não tem mais, rapaz. Não tem mais sal não, ô. Oh. Não tem mais sal aí, não. Ele te, acabou tudo, vocês comeram tudo. Você é o trato que eu vou dar para eles, irmão? Eu vou dar o trato, eles. Esse silo aguenta quanto tempo ainda, antes de acabar? É uns três meses, né? Ah, vai mais ou? Vai no meio de setembro aí um Mas o senhor tem um outro preparado ou tem só esse? Só esse Só esse? Só esse E dá, dá para o que o senhor precisa? Eu quero que ele tenha até mês meio de outubro Porque de outubro já tem pasto, os pastos O né? Já pasto, devemos, né? Porque agora ficou é só um cinzação, né? Que eu ia aproveitar aí o capim. A geada matou, né? A geada matou. Agora tem que ir controlando para ver dá para passar até meio mês de outubro. A geada matou, mas matou sem dó, né, né? Não torrou. E esse capim que estava ali, esse aqui, esse Sei. Está seco, quer dizer? Isso aí era, era uma beleza, verdinho. Mas eu fiz eu errado, eu devia ter. Eles cortado o capim primeiro né? É Não esperava que ele dava né? também. Tá Opa! Faz, tá eu lembro que no pé desse napier aí dormia um monte de canarinho louco né? uhum. tava de canarinho ali no pé dele ali ó Eu acho que eu até gravei isso aí viu? Olá, eu vou, aqui, o vou falar em, em, em canarinho, ah levantou o voo é interessante que lotava no pé desse, na pia de canarinho, gente, que dá até gosto de ver. Você vai levar quantos baraizinhos desse, Ramon? Sete. Sete? Uhum. Eu falo pra ele que eu gosto de trabalhar, mas fazer as sua meio esperca. Eu gosto de enrolar. Um garfo, mas não vale nada. Como é que é? Um garfo, né? É, mas não vale nada. Ele é aço, não é bem um aço, é mais um arame é, grosso, é. né? Ele tá muito frisoado. Né? Eu friso ver. Você? O que você falou, Dani? Vai tirar leite. Vai, vai tirar leite agora. É, o Todorzinho do Pátio cálcio. Ô, Dani. Yeah. Vai lá no carro, pede pra avó o monopé que tá dentro daquela bolsinha comprida azul, pro vô. Fazendo um favor. Yeah. Eu tô com uma câmera nova aqui, pessoal. E ela... É diferente da outra, então a ergonomia dela é melhor, mas o peso dela aumentou. É uma câmera que tem dois quilos e meio. Então agora eu estou usando o monopé, porque aí com o monopé eu consigo estabilizar mais a imagem. né? E canso... Opa. cansar menos a mão. Está tão seco que até para falar tá esquisito. Né? Rapaz, e essa poeirinha no ar? Hein? E a estrada? Ô, oh, mas eu, o irmão Eugênio, eu fui atrás de um café queimado ontem que eu tinha visto do alto de uma serra e acabei pegando uma estrada de terra que não tem nada a ver, sabe? Moço do céu, mas quando eu cheguei em casa, o carro tá na, que na cor branca estava vermelho. Aí eu tive que pegar uma água e tirar toda aquela poeira, mas virou uma lama que eu vou falar, viu? pó demais. É uma cena aqui na roça nunca cansa a gente. E essa cena aqui, ó. ó. Essa cena aqui nunca cansa a gente, ó. bonitinhos pequenininhos fazendo isso. Essa vaca é curiosa, gente. Olha onde é que ela já tá. Ela, ela vem aqui bem perto de mim, mas eu vou passar a mão. Ela não deixa, mas tá aqui, ó. Olha o focinho dela aí, ó. Mas ela não deixa eu passar a mão nela. Eu tento fazer um carinho nela, não deixa porque ela não me conhece né? logicamente meu cheiro não é um cheiro que ela está acostumada me fez lembrar a história falou em cheiro, me fez lembrar a história do fazendeiro que não queria ir na igreja o pastor convidava ele, vamos na igreja buscar Deus no domingo pela manhã não, eu tenho 40 cabeças de gado lá, umas vacas lá para dar leite né irmão Irmão Eugênio, Oi? o fazendeiro que não queria ir na igreja, a desculpa que as vacas só tiravam leite quando ele estava lá. Dava o leite, soltava o leite, quero dizer, quando ele estava lá, né? É aí um belo dia o fazendeiro ficou doente e teve que ser internado. E aí o pastor ficou sabendo que foi tirado o leite do mesmo jeito. Mas como assim? Ele não estava internado? Foi falar com ele o que, que ele falou, irmão? É, pois é, rapaz. Eu fiquei doente, fui internado, mas eu tive a ideia de dar minha roupa para um vizinho usar e as vacas cheiravam a roupa e deixava tirar o leite. Quer dizer, então, que para ir na casa de Deus não tinha jeito, mas para ir para o hospital e não perder o leite teve jeito, só foi dar a roupa. Tem muita gente que faz isso, dá muita desculpa, mas na hora do pega tem que dar um jeito, tem que dar uns pulos. É vaca, ô vaca, ô vaca. Olha que bonita, vem cá, vem. Ei, vem cá, deixa, deixa eu passar a mão no você um pouquinho. Vem cá. Vem cá. Só um cheirinho aqui, ó. Só um cheirinho. Dá um cheirinho aí. Aí, vai, vai, vai, vai. Cheira a minha mão aí. Pode lamber, eu deixo. Eu deixo lamber também, não vai lamber não? Ah, que coisa, viu? Eu vou passar a minha mão no, no trato ali, aí você vai passar a língua na minha mão. Vem cá, vem. Estou tentando fazer uma amizade com ela, mas não tem jeito. Vem cá. Vem. Aí. Não, não vou te machucar não, mas que coisa, hein? Aqui, vem. Vem. Bom, agora eu peguei o monopé para me ajudar mais. Que assim eu posso gravar mais tranquilo tô passando aqui no meio das vacas porque é do irmão Eugênio. Eu sei que eu posso passar que elas não vão me estranhar. Porque o irmão Eugênio é amoroso, então o animal também é. Se o cara, se o cara é judia das vacas, ela fica violenta. É só um passar no meio e ela, pronto, planta a pata. Todas as coisas gostam do carinho, da educação. Gente, mas presta atenção, o irmão Eugênio tá aqui na porteira. Olha onde elas estão, olha que belezinha, ó ó tudo esperando, ó Mais educada que muitos seres humanos que eu conheço por aí, ó ó e obediente também, né? Chamou uma vez só, né? É, tá duas vezes. Que coisa, né? Você já está aqui esperando. Vem sozinho. Uhum. Ali eu saio, chego, chegando aqui na hora de tirar o leite. A hora que eu paro o carro na, na, na, na, no portão ali. Ah. Ela já levanta já fica esperando. Conhece. Que coisa mais bonita, não? É. E põe abre a água porteira. Elas já o lugar de ir. Cada um no seu lugar. é outra coisa também que é... De... Olha lá, agora eu vou... De... Vão entrar, ó. Olha aqui. menina abriu lá o ramão, ó. Já vai entrando, ó. ó. Por hora de chegada. Agora o macho fica aqui fora. É o macho e os bezerros, né, irmão? É. Fala, rapaz. E aí, beleza? Ah, esse aqui já vem é aqui curioso, veio cheirar aqui a, a câmera. Ah, você já é diferente das outras lá, né? E você, pequenininho, E você? Hein? Vem cá, Não quer também, não? Olha a outra aqui, que bonitão, ó. Você já é mais amigável, é isso? Hein? Esse aqui é da raça Nelório, não é, né? É Nelório mesmo, só que é na cor cinza, né? É, irmão, você vai com um do boi. Ele é lindo, não? Esse é lindo, viu? Vem cá. Esse já deixa eu fazer um carinho. É, eu sei. No começo é assim mesmo, mas depois com o jeito pega o jeito. Vem cá, vem. Vem cá. Aí, que bonitinho. Olha lá, rapaz. Agora eu gostei, hein? Agora eu gostei. Vem cá. Vem cá. Melhor geralmente você é meio violento para no passo, mas aqui tá mais mansinho. Bom, eu vou subir aqui agora nessa porteira para continuar a gravação. Essa mesma já sai pro lugar dela. E não erra, né, irmão? Não. Que coisa, né, gente? Cada um. Você cê... ensina elas. primeiro dia sei assim, que vem assim. Aí a gente dá um, um equilibrado delas e ensina elas. Uma frase que é mais inteligente do que a, do que a gente, <risos> falar a verdade. É uma... É uma... Já só embora de, de agrado, né? Ah! É tá verdade. Que... E responde mais, né? Eu lembrei de uma coisa, irmão Eugênio. É que eu, eu lembrei agora que eu estou aqui. Mas eu tava mexendo lá em casa e fui no amigo meu que tem um, uma recicladora e ele me deu uma peça lá que não é um funil de alumínio, mas não é um funil, mas faz lembrar um funil. Grandão. Com a boca assim, ó. E eu ia trazer para o senhor Falei para Madalena, vamos separar isso aqui, vou levar para o meu Eugênio Ah, para colocar o leite... Para ele dentro. colocar o leite dentro do tambor, ou, ou já pode é, botar lito, um... Pega muito leite aqui, tem uma turma aí E eu na, na, na hora que eu saí, Madalena preparou o carro e eu correndo atrás de, de trocar o óleo do carro hum. e o filtro Na hora que carregou o carro eu esqueci, agora que eu lembrei Olha ah, é isso O cachorro também não pode faltar na roça, né? <risos> Esse é da hora. Os gatos não estão tá aí também? Não, o gato tá lá para lá. Sempre que com um gatinho eu já veio? Eles tomam leite também? Ha. É o que mais toma então? De manhã cedo eu venho aqui é, seis gatinhos que eu tenho. Eu pego o borde lá, a garrafinha de café, e eles vêm junto comigo. <risos> Aquela turma enroda assim. Sete, boa. Eu gosto de tratar. Então vem aqui, chega aqui Sabe que tem, né? Sabe que tem, né? Vai ser alimentado. Tem o um coxinho velho vou botar o leite pra ele aí. Não tá mais feio? Ah, mas posso falar aquele ótimo não fica sujando nada, né? Não é verdade? É. E esse trato tá saboroso, porque hoje cedo as lambeiras ali que não deixaram não, não nada. Não. Ficou até no último, né? Não chegou a ficar a madeira lisinha. E o animal bem tratadinho, rapaz, dá gosto, a pele fica uma graça, né? Fica a brilhar. Foi lá dentro, hein? Hum. Boizinho esperto, hein? Esse é esperto, hein? Vai tirar ele daí, né? Ó, o bom é isso, ó. O irmão Eugênio não bate no animal. É isso que eu acho que... É a coisa que faz com que o animal tenha esse carinho por ele. Olha, ele entrou no lugar errado, o irmão foi lá, não deu um tapa, não deu nada, não deu. Aí, o animal sai de boa, não precisa bater. Aí, tá vendo? Pronto. Agora tem gente que já, já vai com a espora e tudo pra cima. Aí o animal não tem acordo mesmo. O animal pega uma raiva tão grande da pessoa que. Chegar um que nem eu aqui nos desavisado aí, o animal foi bravo, ele mete a pata. Sim. Se a mão ali, aí no chão. Avoa. Uhum. Avoa. Eu vou, eu vou ficar aqui, ó, lado aqui, é. lugar de qualidade o senhor tem ali né um gato um gato de qualidade o senhor tem ali Tem. bonito que só hum, um ele perto é também hein? Pessoal, eu cortar, eu cortar, não para vai A perna ah. e vai ficar Deu três litros ainda? Ah, mas tá bom então, né? Você tá falou que ela não tava dando leite agora na parte da tarde. né? Esse aqui é Sim, Agora depois deu frio, mesmo, na verdade. Língua, né? Ficou perfeito, meu senhor. Eu estava querendo leite para aqui, outro querendo leite para ali. Ah, o claro. senhor tem cliente fixo? Assim que. Que pega e paga todo mês certinho, ou toda semana que seja? É, a fábrica paga, eu estou sem, certinho paga. Sei. Eu pego... Mas nessa se você pega aí. E... Por isso, às vezes paga com 30 dias, paga com. Assim... Com um 60, desde quatro meses. <risos> Aí é bom, hein? Vizinho, né? É. Espero a vontade deles. Eu vou. Eu comprei dessa corda, eu comprei 50 metros. Essa aqui? Dessa aqui que ele tá usando aqui, ó. Essa aqui? É. No carro aí deve ter uns 25 metros, eu acho. Essas cordas é uma coisa engraçada. A vida pessoa, o Que Essa? Essa aqui é a mais. sobe. A mais nervosinha da, da, da turma? O que o senhor falou, irmão Eugênio? Essas coisas são engraçadas. Ah, a gente vai numa corda, você pega, joga a corda, a corda, mas. Todo dia precisa. Precisa. Aqui tem que estar no lugar. É. Eu sempre falo para ele, olha, não custa. Dependendo é, é, é, é, é, é, é de tempo de caminhar, você guarda de olho. Muito Depois melhor, ganha muito mais. É. né? Eu ah. não sei, eu, eu não sei procurar as coisas. Eu vou procurar e eu, eu, eu, eu vou... Esse é o segredo, né, Ramon? Solta, solta o bezerrinho, ele vem. Começa a mamar, né? E Quando ele pensa, agora eu vou mamar até... Aí a mãe tu ah, vai rapar lá depois de marcar aí. aqui está é aquele negócio que eu ia falar. Arropiou roubado a mãe. É. Esses tamborzinhos ajudam muito para fazer um banquinho, né? Ah não. Macio. Assim. Maciozinho, né? Eu tirava leite só de coca. Só de coca? Ah, judia, não, aí judia. Depois agora eu acostumei ele sendo é a época, né? É, <risos> é a época, realmente. Mas sempre... O homem da roça sempre é esforçado, né? Muito. Eu conheci assim uma pessoa... Como é Oi! Essa aqui que é a bomba, coxa. Essa é preta? É! Já Aí passei eu? aqui com de pau. Vou tocar os bezerrinhos lá. Ela vai... Tá. Mandou brava. O que foi, Mangeiro? Você estava tá falando? Eu, eu, eu conversei, com, conversei com uma pessoa uma vez. Ah. Aí eu já estava assim, ó, já de idade. Aí conversando com ele. Aí falei para ele, né? E assim, o que demorou desse leite? Tá, já de idade, assim... Trabalhador. Como é que é? Aí ele falou para mim assim, até hoje eu nunca deixei a tarefa para as metades. A tarefa que eu pego, eu dou conta. E já com quantos anos? Ele? Hum. Ah, ele tava com uns... Ah, capaz que ele com uns 70 anos mais ou menos E, e ainda forte? É, forte Tudo que eu nunca deixei tarefa para a minha parte Aí deixa a bem? Tem vaca que demora mesmo pro leite descer, né? Aí garotão, até ok? agora foi bem, agora você vai ficar amarrado do pé do pau Tirar. Esse daí? É que tá caro aqui. Joga, vem aqui devagarzinho, não Ramon, você tinha quantos anos quando você começou a tirar leite? Tá com 11 anos hoje? Uai, deu de. 8 anos por aí, né? Não, pô, mais, menos. Era ah. muito mais novo. São seis anos. Seis anos de idade já. Um. Cinco anos. Mais ou menos. Começou? O vô, o vô que ensinou? O senhor tentou trabalhar com outro menino aqui, não foi, irmão Eugênio? E não deu certo, ah, já, né? Essa meninada aqui Não já... deu certo aquele lá, né? Eu lembro que eu vim aqui, o senhor estava tentando é, ajeitar lindo. com o menino aí, mas. O menino do irmão César, do irmão. Mal... Trabalhou com o senhor também? Dá, dá. Vai sempre lá que tem que chamar o Arroz, esquece o meu irmão. Ricardo? Ricardo. Paulo. Mão Paulo. Tentou também? Ele estava em beijos nesse dia. Aí eu vou dar cumprimentar a ele, lembrar da... Do, do tempo, tempo que ele tá, estava dentro de da... mim. Te ajudar que, aqui. Me aqui. Fizer, é, Paulo. Eu tenho muito orgulho por isso. Eu sou uma pessoa bem... Bem conhecida aqui no centro. Graças a Deus, seis crianças junto comigo aí. Eu vim aqui e pegava. É, tinha um cavalo com a carroça aqui, sempre tem. Aí eu pegava o cavalo pra ele, emprestava pra ele puxar esterco lá pra horta deles. É, eu, na verdade é a troca de mão de obra, né? É. A troca aí, de aqui, favores. Cavalo, aí eu virava o cavalo pra ele, eu saía, levava, lá foi tarde, saía. Ramon, você sabe que, igual você que tira leite, que é um homem, tem muitas mocinhas também na sua idade que são chacoalhadas, né? Aquela, aquela irmã Elisa mesmo, do irmão Josino, é aquela lá, eu, é, é. eu vi ela tirar leite um dia que eu fiquei de queixo caído, hein? É. Ela era criança ainda, hoje tá uma moça já, né? Eu tava comprando uma vaca do, do Lucas, aí fui lá ali. ver, vai lá ver o leite da vaca, se tá. Aí eu cheguei, ela tava amarrando as vacas, pôs a chegou, eu vou tirar da, da vaca que tá comprando. Vamos ver Eu sei que a hora ela <coughs> Marrou as vacas, ela pôs a ordenha Eu peguei e não estava faltando no teto não Eu acabei de encher o bar de leite Ela não tinha esgotado a vaca né? uhum. ah, e a ordem Eu falei, ah, o que que tem essa ordem de vocês aí? Eu falei, o bar tá cheio de leite, cadê o teu? A vaca e a ordem acabou de fazer ela, <risos> o, sistema, o sistema antigo ganhou do, do moderno <risos> Aí eu vai, vamos nem fazer é não. É que é rápido. Porque um faz, as coisas dependem vontade de vontade para trabalhar, né? Se eu só tenho vontade de trabalhar, eu tenho que... É preguiçoso. Agora, na parte da tarde, o senhor tem só essa ou só senhor tem só essa mesmo? Não, só não? essa mesmo. No total, são só essa aqui? Tenho... Ah, achei que fosse sim. Eu vou lá, daí... Dei... dia mesmo nós levou três, quatro, levaram um. É. Ele soltou. E vai chegando o outro, não pode aumentar muito. Não, porque fica é mais fácil pra gente tirar, aí... Basta e... tudo. Verdade. Eu levei e soltei pra todos. Vamos lá pra ver? O que? A faca. Não. Fazer as continuas. Deixa amarrado e já ah, vai que vai certinho na mãe, né? Que gracinha, né? Tá com carinha disso. Como dizem as mulheres, carinha de fofura. Mas só que coisa mais graciosa. Assim como esse é filhote. É, tem um gavião aqui, gente, tá fazendo a festa, viu? Eu não tô vendo ele não, a galinha tá aqui. Quando é galinha faz barulho. A galinha está ali ainda. É, sim. Quando ele é o que é, é o pegador mesmo, né? fala verdade. a verdade. As terceiras, sabe? Aquele que fica em ribo do lombo das vacas, assim. Hum. picando, picando ele não pega pintinho. Mas esses que ficam voando, como ah. eu vi ali, né? E as galinhas conhecem. Eu fico bobo de ver. Eles ficam aqui na rio da cerca aqui, trepam no, no, no lombo das vacas. Aqui Ficam matando o um rapatinho, os um derne. E as galinhas não têm medo dele, mas o, o pegador. Aí já. O atacador, elas <risos> tem medo, as mulheres. E eu não vi ele. Ele desceu é lá assim, mas não é. Tem uns que desce longe. Vamos lá. lá? Depois já é vem vindo. Apanha como é que fica fora do casulo, que bonito, ó é, eu fiz isso com a minha avó né? ela pedia pra mim coletar para fazer travesseiro só que quando tem grama ela cai como aquela ali, por exemplo aí pra limpar dá o que vê, hein? O avião desceu para lá. Não viu o avião, mas eles viram. Ali Ele tem uma pequena casa de joão de barro. O amorjoene vai dar trato pros bezerrinhos. É, irmão, esses galãozinhos de plástico salva a pátria, né? É uns é coxinhos que... bem práticos, né? que o jeito, todo jeito, né? É. Fazer economia. Tá certo. Depois, para lavar também é prático, né? Não é à toa que o animal que chama com o dono, né? O animal conhece o dono. Ah, vou tentar dizer aqui, irmão. Tem mais um pra lá de fora aqui, tá chegando aí. É, é, é. Ai ai ai ai, ai, ai, ai, ai. Ah, essa aqui já percebi que ela tem o um lado dela de comer ai, também. Ai. Eu... É, está com uma doença. É? Está com doença. Mais nada que não seja curado. Ih, irmão, você já. Que coliseu, mudou. Mansinho, né? Mansinho. Dá gosto, né? Esse é o machinho? É. E aquele que nasceu lá? Outro machinho, né? É a É a Aí que bom, não dá coisa. Aí dá gosto, né? Uhum. É o animal que você deles, faz é o isso dele? aí. Cuidado ato, hum. Qual deles? Aquele é que chegou no coxo ali que ela é lá esperto. Ah, já tá com chifrinho também, que né? vaza na. na, na... No buraco da seca, quando tem um lugar, enfia a cabeça. Ah, é? <risos> a vaca chega e chapa... Ele é velhaco, tudo de ver. Então tem que estar de olho com ele. Ele saiu de qualquer carreira que dia Ramon. Não gostou, não. O mais foi ele, né? Teimoso, É, pensou que eu não... É pessoal que. Eu em cima daquele cavalo branco não tem coisa pega não. Mas é bonitinha lá. Que belezinha, né? E come mesmo, são bem alimentados, né? A mamãe aqui cuidando, ó, gente. A mamãe cuidando do filhote, ó. Sabe ah. aquele amarelo lá, irmão? sei, estou vendo. Ficou batendo um pouco. Ela acabou de bater aqui agora. Ela meteu a cabeça naquele pequeno lá. Não é essa cabeça, é essa aí que bate mesmo. Essa aí é morta. Lá em... Não, eu vou lá pra cidade, né? Aqui mesmo. É lá, aqui pra cidade? É onde minha filha tá. É ali no barro preto? Barro preto. Pai, Gente... já tá pausando, né? Tô na casa da minha filha, da Cássia. casa de óculos. É. Ah, é. É, a... é, a... é, a... é o do irmão Bruno. Isso. Gente, opa, uma única flor permanecendo das demais tá ali, ó. Eu tô na posição muito ruim aqui, então. Não dá para chegar muito não, senão vai tremer tudo, mas aqui já tá tremendo. Eu posso ficar mais, minha mamãe. Você não põe o Não.